Olá, para fazer um comentário usando a webcam no VoiceThread, você escolhe a apresentação, clica no mais e escolhe a câmera. Feito isso, aguarde a contagem para começar a gravação do seu vídeo. Quando quiser terminar a gravação, basta clicar em Stop Recording gravação do seu vídeo. E pronto! Sua gravação foi feita. Agora, basta clicar em save. Bom, é isso e obrigado!